Falou, falou galerinha do YouTube, quem que está falando é o Knicks Gamer ou God's Gamer? E agora eu vou mostrar hoje um vídeo do Piratas do Caribe E tô aqui com meus amigos, e não fala que é um novo vídeo, é Gustavo Wolf. Fala Gustavo aqui com um homem Homem o mulher, não, não sei como é Lucas É, Lucas fala, fala aí, Lucas Daí, galerinha do YouTube é, Deu Rt. Tá <risos> é, Deu uma travadinha aqui né? Lucas é Espera aí, gente, que deu um pane, não, é pane. Agora deu Agora deu é Tem aqui que deu Tá louco, Vamos lá, gente! Sim, continue! Oi, que eu? Oh, oi! Tudo bem? Tô rimando! Uh! Oi, gente! Oi! Tá, tchau! Oi! Tô chegando na área! Tô nem aí pra você, bro! Tô nem aí Tô nem aí vou deixar você ser queimado Tô aí, vou deixar você Dá, Tô nem aí pra você, vai, vai, vai, vai Será que é uma série, gente, desse jogo? Não sei bosta tu. Muito gente vocês isso é muito ruim Ó ah, vocês vão morrer. Tchau. Morre. puta. Morre, morre, morte morte Nossa, errei. Meu Deus! Não, eu vou estar primeiro. Fode. Morre. Morre. Pega a arma. Eu não vou jogar. Me dá Deus! Ai, meu dá Ai, meu Deus! Ai, dá Deus! Ai, ah, estou escapando, por aí ah. <SILENCIO> Ele precisava tudo, né, idiota? Oh, tá? Gente. Um, esse foi o vídeo. Não, não foi ainda. Tchau. Ai, é mais feio. Sou é feio. Morre, feio. Tem que morrer. Sou é muito feio. Você chamou o Zé Mim é aqui no jogo, né? Morreu. Chupa. Nossa, ainda tinha atacando. Gente, não, não, vou ter que escapar. Tchau. Eu não consigo passar essa parte. Foi, foi esse o vídeo, gente. Se gostaram, clique em gostei, favoreitem o vídeo. E, gente, até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Ah, não, gente. Deixe meu amigos amigo aqui. Deve seu um tchau. Dá um tchau pra galera, Lucas. Dá um tchau pra galera, Lucas. Tchau, galera do YouTube. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, pessoal. Ah, se do outro aqui. Uh, Dá um tchau, Gustavo. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Até o próximo vídeo.